Cara, como sempre eu entro aqui no meu Facebook só pra dar uma olhada Só pra ver uns memes, só pra ver umas coisas mais engraçadas E hoje o Facebook me mostrou uma coisa que eu, porra, fiquei chateadão, cara Porque isso vive acontecendo com a galera do meio artístico É, sobre... É, um dar uma pernada no outro, né? Um passar meio que o outro pra trás é, Eu não vou muito comentar sobre, mas... Eu não vou nem mostrar o vídeo inteiro Vou passar aqui só um, um pedaço do vídeo Que é o pedaço que eu ainda não assisti que é o pedaço que a, que a mãe do Negrão fala E... É um pedaço um pouco grande Tem 16 minutos, mas eu ainda não assisti Então resolvi Reagir a esse pedaço aqui Com vocês Certo? O vídeo completo Tá no Facebook Pera aí, deixa eu parar aqui O vídeo completo tá no Facebook Tem um vídeo de... De mais de 50 minutos E tem um vídeo cortado de 16 minutos Que é a parte da mãe do Negão da BL A rapaziada que quer saber mais sobre o vídeo Eu vou deixar alguns links aqui embaixo E... Vocês vão conseguir ver Vídeos completos em outros canais Ou então eu não vou deixar nada aí Só tô falando isso mesmo pra ter mais conteúdo aqui E... Vamos pro vídeo Hoje eu não vou gravar a tela mas eu vou baixar o vídeo, vou botar ele rodando junto aqui, valeu? Então, vamos... Hoje isso é a realidade que está se acontecendo. Né? Eu... São frutos de quem confia, porque quem não é mãe, como eu, sempre ensinou aos seus filhos que não existe amigos. Não existe. Eu me lembro que Matheus, ele brigou muito comigo por causa do Luan. Porque eu via uma alta confiança. E eu sempre bati na tecla, maldito um homem que confia no homem. está vendo essa briga é chato porque, tipo assim... Quem conhece a nossa história sabe. Sabe que eu sempre corri atrás. Sabe que a nossa vida é difícil. Eu criei o um Mateus para ele ser sujeito homem. Então, eu como mãe, eu não aceito. Porque se o meu filho, se o meu filho estivesse errado, e se vier provar que ele está errado, eu sou a primeira a corrigir. Eu sou a primeira. É uma covardia. E cara, falando. mano, que tá falando de mim aí? Só Batejo. pular no miolo, mano, Bateu, Bateu, o bagulho não tá certo, Controla, controla. Tá certo. Controla. controla, controla Controla, controla Dá licença, tá licença Gente, tá amor de Deus certo, rapaziada Você tá maluco Você tá maluco, mano, Minha nova pureza. Dá pra ver, dá pra ver que o menor é pureza. Continuar o filminho. Deus, dá licença. O Matheus, ele só, ele, ele só pensou a vida toda em ter um canto dele, em ajudar a mãe, em ajudar as irmãs. Ele nunca pensou em tirar um centavo de ninguém. Não é justo essa guerra toda por causa de dinheiro. Por causa de poder, gente. Eu continuo lavando roupa na mão, continuo com meu tanquinho. Eu continuo, se aqui, eu continuo chovendo dentro da minha casa. Entendeu? Não mudou nada. Umas coisas eu consegui, mas eu continuo dando prioridade. O que está faltando. Não é justo... Que agora... Pessoas... Gente... Pelo amor de Deus... A gente fala tanto da mal injustiça. A gente critica tanto a justiça. A justiça erra todos os dias. Vamos fazer diferente... Vamos... Olha... O bife ele tem dois lados... Ou tu tá pensando, ou tu tá pensando, pra me chegar aqui, eu não ouvi, ou eu não ouvi. Sendo que eu sempre falei, tem um montão de gente colocando lenha na fogueira. Eu até hoje, até agora, nesse exato momento, eu tentei amenizar a situação entre Luan e o Mateus não fui contra nem Luan, nem fui contra o Mateus eu tentei, eu procurei, procurei entender essa situação mas calma aí, é meu filho é o meu filho eu nunca joguei pedra no telhado de ninguém, eu sempre tomei conta da minha vida tomei conta dos meus filhos corrigi os meus filhos e cada mãe que cuida do seu mas quando eu vejo que hoje, para se devolver o direito ao meu filho de trabalhar na internet, Luan tá cobrando ele 400 mil. 400 mil, Luan. Tu tá cobrando ele, meu filho, 400 mil. Pelo amor de Deus. Caralho, velho. O moleque, pra vocês entenderem o que já passou. A galera que não viu ainda, mas a galera que vai procurar ver depois, vai conferir lá o que ele falou. Ele já tentou criar outro canal, rapaziadinha. O cara já tentou criar outro canal, mas o ex-empresário dele, e DJ também... Parece que tá com o canal original dele e... tá derrubando todo o canal que ele bota de novo, entendeu? Então o cara, além de catar o canal dele, o cara... tá derrubando ele com novos canais. Olha só que... pilantra, pilantra. Meu Deus. Esse daí é o um amigão de vocês, tá ligado, mano? Pelo amor de Deus. É o um amigão de vocês, que tipo assim, eu sou sério? Escuta bem. Eu sou sério. Escuta bem. Escuta bem. Escuta bem. Escuta bem. Luan. Eu sempre reconheci... A tua caminhada com meu filho. Sempre. Eu não quero acreditar que essa caminhada toda, essa trajetória toda, sempre teve um interesse de ter na, no, no, no, no, no, no momento. Oportuno Que você estivesse Você sacanear o meu filho Meu filho erra Erra, porque eu já falei pra ele Que na hora do nervoso Não tem que falar nada Não tem que falar besteira, não tem que falar nada Vai provar pelas leis legais Quem é que tá certo E quem é que tá errado Não estamos aqui querendo dinheiro. Eu particularmente, eu particularmente, com muito orgulho, continuo vendendo a minha roupa no brechó e continuaria vendendo meu cloro. Mas eu jamais vou trocar caráter por dinheiro. Jamais. Fragoso conhece a minha história. Tem a minha família em Parada Angélica que conhece a minha história. A Record apresentou a minha história. E eu vou até as últimas consequências para provar se o meu filho está certo ou ele está errado. Porque se o meu filho estiver certo, parabéns. Parabéns. Agora, se o meu filho estiver errado, eu sou a primeira a pisar no pescoço dele. Porque eu não passei por tudo que eu passei para ver fama mudar caráter. então não acho certo, eu não acho justo, tá bom, apresentar, apresentar, fazer do meu filho o que ele não é, ele é assim, todo sério, todo grosso, todo ignorante, todo bruto, é, mas a gente teve uma história, e eu lembro dela todos os dias, A gente teve uma luta. Respeita. E se nós chegamos até aqui, foi porque Deus nos permitiu chegar com a ajuda dos nossos seguidores, com a ajuda até mesmo da mãe. Da mãe de alguém agora que pode estar criticando o Mateus... Sem saber a verdade. Escuta os dois lados. Escuta os dois lados. Eu acho que não precisava disso, Luan. Não precisava... Não precisava cometer esse, esse, esse, esse, essa confusão toda... Ele só veio aqui porque o calado ele, às vezes, consente. E eu conheço o filho que eu criei, gente. Eu acredito que eu não... Eu acredito que eu não tenho errado. Hoje, pois sim para também não ficar falando muito esse bagulho dos 400 mil reais que eu nem ia nem falar mas já que mamãe falou tipo se vocês que é amigo dele que tá do lado dele Luan puxa o bagulho faz a prestação de conta aonde te leva esses 400 mil na minha conta não que eu quero o dinheiro dele ele que tinha que me pagar Aonde que eu vou tirar 400 mil real se 50% do meu dinheiro ele pegar? Da onde? 400 mil real para eu ter meu canal do YouTube? 400 mil real para eu poder reivindicar meu direito de imagem? Porque ele pegou meu direito de imagem? Como é que eu, Matheus, não posso postar um bagulho no YouTube porque vai ser derrubado? Porque o bonitão de vocês aí, tá ligado? Tem. Cadastrado lá que o meu canal é oficial. E ele derruba tudo que eu postar. Então, tipo assim, 400 mil reais de quê? De três blusas rasgadas. De três blusas usada Uma rasgada. Que você me deu lá no começo. 400 mil real que eu, eu gastei comendo uma, duas, três vezes na sua casa. Que você falou, cansei de matar a fome dele, da mãe dele. E não sei por que estão com essa bronca. Não é bronca não, que bronca, mano Luan, meu filho... Você falou que mata a minha fome. Que matou a minha fome. A minha fome você não matou. Eu posso falar... Que os vizinhos... Muito me ajudou. Pessoas que Deus enviou... Para dentro da minha casa... Batendo no meu portão e falar Jesus está mandando te dar vitória. Essas pessoas que eu oro todos os dias para Deus continuar abençoando. Mas você não matou a minha fome, meu filho. Isso foi muito feio. Isso foi puxado que você falou. O meu filho, quando você a conheceu, a gente viveu uma crise muito. A gente vivia uma vida muito, muito, muito, muito pesada. E de fato, meu filho andava muito com você. Ele ia pra lá fazer música. Ele comeu na tua casa. Mas você não se fala isso nem pro morador de rua, meu filho. Que matou a fome do morador de rua. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Uma... ordem de Deus e tudo acaba porque até, até vivo em pé se a gente não tomar banho a gente cheira mal somos podres você dizer que matou a minha fome jogar na minha cara hoje que matou a minha fome meu filho Pode ter sido num momento de nervoso... Como o Matheus teve um momento dele de nervoso também... E falou besteira... Mas não é assim... Não é assim... Palavras não voltam atrás... Devemos tomar cuidado aquilo que fala... Palavras não voltam atrás... E o meu compromisso hoje como mãe... É entrar nessa luta... Para provar a inocência do meu filho... Para provar o que você está falando dele é errado, não é certo e isso vai ser provado, mas não se preocupa, porque se ele também estiver errado, ele vai pagar, vai pagar e eu sou a primeira a acertar esse acerto de conta com ele. Então o que eu tenho para dizer é isso, o que eu tenho para dizer para o público, pros os meus fãs, é que eu devo respeito satisfação com tudo que está acontecendo, porque está acontecendo uma injustiça. A única coisa que eu tenho para falar é a música do bobo. Quando a maré baixou, um montão pulou. A vaca magra chegou e vários abandonou. Mas não teve nada, não. Deixei girar o mundão. O cair de idiota, hoje pode estar tá fortão. Dia de caça, o caçador, hoje morre com fome. A lei de Deus é uma, diferente dos homens. Tá tranquilo, mano. Mano, se você soubesse quanto que eu tô bolado... Eu tô bolado, bolado. Senhor, olha. Eu tô... É... Eu tô... Eu tô ali, Senhor, olha. Mano, tô falando coisa sem saber. Aí, nego fala. Ah, mas a verdade é de quem fala primeiro. Eu vou falar... Ah, Matheus, por favor, Meu filho. Não isso não, gente Caralho, rapaziada Olha o final desse vídeo Que doideira Que doideira Que mundo que a gente tá vivendo hoje Fala pra mim Que mundo é esse É, rapaziada Eu não tenho... Nem o que comentar sobre o vídeo Vocês viram aí é, Infelizmente Esse mundo Do business Da rapaziada Do Brasil Desde o mais rico ao mais pobre Sempre tem alguém que Quer levar vantagem sobre o trabalho de alguém E... É foda É foda Esse bagulho eu já vivi na pele E... Graças a Deus hoje eu tô... Correndo atrás do meu Com o meu E pra mim Fazendo as minhas coisas pra mim E no e não fico mais, né é foda é foda rapaziada, é foda assunto ruim, assunto chato bagulho difícil de lidar mas se inscreve aí no meu canal compartilha aí liga o sininho manda pro amigo se você ficou indignado com essa com essa história, se você ficou Puto, assim como eu tô. E assim como o porra, o negão tá bolado. Negão. Pô, mano. Máximo respeito. Sua história é foda. Tu vai conseguir dar a volta por cima. Joga na justiça. Vai dar um dinheiro em bom. O canal vai voltar. E, pô, precisar de videoclipizada. Liga nós. Liga a nós. Videoclipe, filmes, valeu E cara, tu é brabo, tu é brabo Tu é capaz de levantar 10 canais, 10 canais Se os 10 cair, mano, tu levanta o... Mais um, levanta o número 11 Valeu? Não sei se essa mensagem vai chegar até você, mas... Eu quis fazer esse... React porque É um artista negro Entendeu Que alcançou uma marca Que poucos conseguem alcançar E mantendo uma humildade Tremenda Eu me identifico com ele que A mãe dele é mais ou menos Parecido com a minha mãe Criado rigidamente ali Igual minha avó Minha tia, a gente foi criado assim, rígido e não é por causa de umas porradas que o cara perde a cabeça e, e vai para o lado errado da vida Igual a mim, ele está aí correndo atrás dele sem se envolver, sem, sem fazer doideira, sem arrumar treta Mas as, as pessoas não podem ver uma estrela negra brilhando se destacando Que Já tentou apagá-la Rapaziada, eu tô Puto, bolado Sem clima Nunca fiquei assim boladão aqui no canal, mas Vou postar esse vídeo aí Como Força aí pro negão da BL E Mano Força que tudo vai dar certo, valeu? Rapaziadinha, se inscreve aí no canal Liga o sininho, comenta Envia pro amigo Se você ficou puto com essa história, envia pro seu amigo Pra ele ver O quão filho da puta Que é o ser humano E aí ó, papito Maldito homem que confia No outro homem Mas, fé no pai Que o inimigo cai Valeu. Valeu, rapaziadinha. Fui.